Um pacote de biscoito comum, tá vendo? De feira aí Olha lá, recheado O recheio tá meio diferente, né? E pelo jeito, são todos recheados, né? Todos Vai quebrando é aí pra gente ver Ó Mas. Esse aí tá grandão, viu? se eu tiver aí dentro Ó Caramba, exaçou com esse trem dentro, cara Puta Exaçaram o biscoito hein. com essa droga aí dentro ah, ai, tudo boa, Edson. Ele não ia passar porque não é... Eu já agora ia, ia, ter... ia, ia então já tinha metido na mão já. Nesse são Bud Mike é óbvio que quebrar estranho dentro de um movimento. escuro e esse é molde lá, ó. Olha aí, ó. Porra do lado, ó. Aqui é cocaína. Aqui é cocaína. Cocaína. cocaína. Tá todinho cocaína. Cocaína, pô quebrar tudo aí, ó. Tá todinho a cocaína. Ó lá dentro, lá. Daqui dá para ver um escurinho lá, pô quebrar aqui o outro lá. Esse do mesmo e eu não Aí, assim parece que tem. Tem, não, não sou uma...